É conveniente tu ter um grupo que é o coitado, né? não estou dizendo que no destino por si só é coitado, mas é tratado como um, é infantilizado, tá? Isso é ruim pra galera que é infantilizada, porque daí uh, o que acontece? Cria uma cisão entre as pessoas que é infantilizada as que não são, as que são punidas por isso daí, ao mesmo tempo que cria um grupo que é livre para atacar, que a lei não vale para aqueles. Ah, chamar, por exemplo, tu pegar e falar, o cara de Santa Catarina. E, sei lá, ele deve ser racista. Só porque é de Santa Catarina. Daí tu já tá acusando o cara de ser um, de ser um criminoso ou coisa do gênero. Falar que o cara é xenófobo, e é que isso e é que aquilo. Tu já tá todo o perfil do cara. E tu tentar usar isso como argumento. Não tô nem falando de fazer uma sátira disso. Mas o pessoal pegar e sentar o pau em cima mesmo. Ah, isso aí pode. Tá? Ah, isso aí pode. Pra quê? Pra causar briga. A gente vê isso daí facilmente. Ah, o pessoal fica falando... <risos> porque o grande o, a, a, o Nordeste ele é sustentado pelo Brasil. Não, não é sustentado. O Nordeste é infantilizado pelo Brasil, pelo governo federal. Quando eu digo Brasil, é governo federal. Por quê? Porque o pessoal sai fazendo todo tipo de projeto, de coisa que sai de nenhum lugar para lugar nenhum, faz todo aquele desviozinho delicioso, dinheiro público, faz todo esse negócio e no final o Nordeste está lá, com o seu Estado recebendo um monte de grana, seus políticos pegando e desviando uma grana do caralho, e o nordestino tá lá ainda assim, esperando, sei lá, ter água na torneira. Não sei que não é todo mundo, mas a princípio obra para colocar água na torneira e o cara tá lá há 16 anos esperando que ah, vai ter água na torneira. Que né? daí não, o cara tem que ficar pagando caminhão-pipa, tem todo esse negócio. Né? Ah, não, mas foi era o governo que dá o caminhão-pipa lá para o cara poder abastecer os negócios dele. É E da onde que vem o dinheiro do governo né, para fazer isso? Lembra, dinheiro não tem nada. Né?